atendi muito o dia inteiro eu não pude acompanhar as notícias e os absurdos estão acontecendo eu não vou dizer que foi que é o nosso país eu não vou dizer que é a terra eu vou dizer que é, que é o ser humano as pessoas estão extremamente perdidas, gente a... Oi, Marta, tudo bom? Como é que estão as coisas aí em Brasília? Você tá em Brasília ou tá em São Paulo? A Judite, Valentim também, boa noite, Judite. E hoje eu quero refletir sobre a vida. Obrigada pelos coraçõezinhos, amo coração. Amo ah, coração pelas curtidas, é, pelas likes, né? Então, uh, eu tava, eu, como eu não atendi muita gente hoje, hoje foi um dia bem... Ah, tá em Brasília, né? No coração do Brasil, que está doente. Que pena, né? Bem, e eu uh, tava voltando agora, deu tá, uma olhadinha lá no, no, no, no WhatsApp. E vi todas as notícias do que aconteceu hoje. Que país é esse? País não, que povo é esse? Qual é a consciência que nós temos atualmente de vida? Tudo bem, Cláudia? Realmente me entristeceu muito ver que a nossa nação está perdendo sentido Uh, que a, a falta de escrúpulos está cometendo o nosso mundo. As estressados e violentos. Estou em Brasília também. Todos aqui com medo de ir ao desfile amanhã. Pois é. Olha o que está ocorrendo, gente. Será que as pessoas, elas têm noção de vida? Será que essas pessoas têm noção do tempo limitado que elas têm para passar por aqui? Será que as pessoas, elas pensam que elas vão conquistar o quê? Fazendo barbaridades, não só com o outro. Não, elas dão para o outro o que elas têm dentro delas. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E quem não consegue fazer isso, odeia. Ao seu próximo comodei a si mesmo. A, a falta de refletir um pouco, de parar um pouco e pensar, quem é o dono da terra? Quem é o dono da terra, gente? Quem é o dono da terra me fala. Tudo bem, amiga? Triste com o um acontecimento com Bolsonaro. Valdirene também. Oi, Armin. Boa noite, amor. Boa noite para você também. Sabe, poderia ser Bolsonaro, poderia ser qualquer outra figura que agora tá aí, né? É, é, é, é, é a, é a, a que ponto a agressividade chegou? Como as pessoas se perderam não? nessa falta de importância de vida. Será que esse pessoal tem noção de eternidade? Será que as pessoas têm noção de que 60, 70, 80, 90 anos, gente, não é nem um milésimo de segundo na frequência de luz? Sabe, para quem estuda física, sabe exatamente dos elétrons. E quantos milhões de elétrons agora estão funcionando aqui no, nesse plano? E, e como isso está vibrando? Como isso está acontecendo? O que, que são 70 anos, 80, 90 que seja? Não importa. Não é nada. Não é nada. Não é milésimo do milésimo do milésimo. As pessoas não têm... Elas viraram uma máquina. E, sabe, cada vez que eu ouço falar assim... Inteligência artificial. Falta de amor é respeito para com o próximo. E respeito para com o próximo, sim. O comunismo é uma ditadura, mata milhões. Aparece um homem honesto, de repente, uma luz no túnel... E vemos, sabe, eu, eu nem sei se é uma luz ou deixa de ser, mas ninguém tem o direito de fazer isso. Eu não estou nem falando de, de ideologia, de regime político, não. Eu não quero nem entrar nesses méritos porque, sabe, se nós entrarmos nisso, eu vou me, eu vou me estressar muito. As pessoas mudaram tudo, porque hoje nós não temos nem comunismo, nem socialismo, nem, nem da direita, nem da esquerda, nem nada. Nós temos o lulismo, na verdade. Se é bom ou não, não sei. Foi um, um, um regime, uma forma de governo, melhor dizer, criada por ele, acabou. É bom, para quem gosta é bom, para quem não gosta não é. Não vou aqui julgar. Eu tenho minha opinião, mas não é o é momento de eu ficar falando da minha opinião. Aliás, aqui nesse país eu já perdi todas as minhas opiniões também, né? Já perdi, porque não tem. Gente, não tem no que pensar. Mas eu, eu fico aqui na reflexão. Até que ponto a ignorância humana chegou? Querer fazer inteligência artificial o nosso país que poderia nos acolher que nós não deveríamos nem de ter fronteiras mas tudo bem né vamos fazer o vamos colocar como se fosse uma união uma coisa boa bonita tal parece que se não tiver esse tipo de desabores esse tipo de coisas ruins não acredito nesse atentado, mas as pessoas estão se degladiando por conta de... Tão mesmo, Judite. Olha, se é o caos, né, Miriam? Eu, eu não sei se, se eu acredito ou não, porque eu não posso falar nada que eu não assisti. Eu vi agora há pouco no WhatsApp. Mas, independente disso, independente se for um negócio de produção cinematográfica, não sei, mas independente do que quer que seja, não existe credibilidade mais nesse mundo. Miriam, ó, vou perguntar para você, para Judite, para todos que estão aí. Se você não tiver a maldade em você, aonde você vai buscar a maldade? Me fala. Por exemplo, como as pessoas conseguem criar algo que não esteja dentro delas? Como as pessoas conseguem fazer qualquer coisa que não esteja dentro dela? Como? Como que eu vou elaborar aqui na minha cabeça, nessa, nessa mente que, que é divina, formada por um cérebro celular... Coisas ruins se só agrega coisas boas. Eu nem acredito nelas, não vai existir para mim. Como que eu vou preencher a minha cabeça de coisas, sabe? De aquelas artimanhas arquitetadas, arquitetadas projetando no outro. Exatamente, sabe? Não, e o pior, Miriam, é que quem projeta no outro é para se safar, entendeu? E olha só aonde nós chegamos, aonde o ser humano chega. Pode parecer um absurdo ou pode ser comum. Para mim é comum. Eu já não vejo mais absurdo em nada. A pessoa pronta com você. Quando você está sozinha com ela e o teu ego ainda é desse tamanho, aquele ego que não foi trabalhado, ela pronta ela sai de área, e quando tá vindo alguém, ela entra em área como vítima, você tá naquele estado emocional alterado, porque ela conseguiu, e o que que acontece? Ela te dá uma pequena cutucada e você cai em cima dela e você quer ruim. Ela se sai de vítima. É tão comum acontecer isso? É tão comum, gente. Ah, criar a divisão no povo? <cười> Tudo bom, Andréia? Nossa, depois eu vou pôr uns vídeos, Andréia, de um trabalho que foi feito hoje. O que caiu de luzes, você vindo dos fotos, você não tem ideia. O que aconteceu lá? Eu vou, eu vou depois pôr um, um pedacinho de um vídeo, porque nós vamos pôr no YouTube. Foi maravilhoso, junto com a Tereza. Ah, eu também tô com saudade de você, mas eu só vou continuar aqui o assunto, depois a gente fala, tá bom? Um beijo grande, Andréia, para você. Eu também estou feliz em te ver. Então, pessoal, é como as pessoas são dissimuladas e o que elas acham que vão conquistar com isso? De repente, ontem eu atendi uma pessoa, uma moça, ela falou assim, Armin, eu preciso de muita ajuda mesmo. Que eu já tinha sacado tudo, né? Mas ainda conversando e ela disse que está viciada no Instagram, então que ela vai dormir quatro horas da manhã se ela não se policiar, vendo as fotos, fotos, fotos e vendo os outros. Eu falei assim, e você ficar com raiva, né? Fico, porque eu queria estar tá fazendo o que aquele pessoal está fazendo, aquele sorriso lindo, porque está assim, porque está assado. Falo, e você acredita em tudo, em tudo aquilo que você está vendo? Acredito. Então, você é a única pessoa que está fora né, daquela, daquela felicidade, daquela alegria, daquela reunião, daquela não sei o quê, daquela família linda, todo mundo... Vocês já viram que o pessoal posta assim? Aparece três pessoas da família com cara de urubu ferrado? Família linda que você tem, vocês já observaram? Ah, aparece não sei quem Ai, que coisa mais linda Que não sei o que Gente, as pessoas ah, Elas fingem O tempo todo Elas precisam mostrar Foi o que eu falei Por quê? Aí nós chegamos aonde Precisa, foi lá colocado A gente chega no implante Chega no trauma da pessoa No que a pessoa não vê nela Né? Muitas vezes é ausência de pai, ou às vezes não é nem ausência de pai, mas é a forma como aquela criatura foi concebida. Enfim, tem mil, mil coisas que podem ocorrer aí e conseguimos, parece que, resolver. Mas com, nós estamos mudando agora de consciência. O nosso planeta... Ele já não é mais um planetinha que só faz parte da Via Láctea e que só está dentro, de uma, uh, dentro da galáxia, que faz parte da galáxia. Não, o nosso planeta hoje, a Mãe Terra, tem uma consciência cósmica. Se ela não tivesse uma consciência cósmica, nós não estaríamos aqui. Eu, eu me incluo nisso, porque eu vejo um avanço de consciência, eu me vejo como uma pessoa de vanguarda, como dizem, dentro de uma consciência mais expandida. Para que, que estão vindo tantos extraterrestres? Não só extraterrestres, estão vindo muito mais extras galácticos. Que pode estar do seu lado, você nem sabe, a pessoa mentalizou já... Se, né, se plasmou ali e pronto. E você <risos> fala pra, até pode falar com, com esse ser e falar ah, eu não acredito em, em outros planetas, em vida, em outras galáxias. E a pessoa olha para tua cara e ri. Para que eles estão lutando por isso? Porque eles não querem perder... A egrégora, a egrégora da própria Mãe Terra. Eles não querem perder isso, porque já é uma egrégora. É, é, sabe, onde já passaram Atlantas, onde já passou Lemurianos, onde já tiveram civilizações extremamente avançadas, de ciência, falando... se Sabe, então... É, Agora vem a ciência me falar de inteligência artificial, gente, pelo amor de Deus. Desses absurdos, da escravidão que eles vão começar a fazer. Eles vão pôr o ser humano como objeto de uso dos robôs. Eles vão enquadrar, eles vão aterrorizar... Eles vão fazer o que há de pior. Eu não sei quem falou, sim, é muito importante. Né? Não, não consegui visualizar, não sei quem é. Mas eu não sei se a pessoa está falando que é muito importante ter esse tipo de inteligência ou que é muito importante ter consciência de que nós temos cem por cento de cérebro e não usamos nem 10. Que essa inteligência é nossa. E que nós precisamos expandi-la, não precisamos de outros. Como que uma pessoa reencarnacionista, uma pessoa que acredita na ancestralidade dela, do espírito, uma pessoa que sabe que a é ciência divina, porque a ciência não é lá do homem que criou um monte de coisa e, e falou que ele era assim, cientista e não acredita em mais nada, ele só acredita nele, só acredita na terceira dimensão, no que é plano, no que é palpável. Como que essa pessoa né, pode dizer que só acredita na ciência? A pessoa não acredita na ciência. Ela acredita nos absurdos. Porque se ela acreditar na ciência, ela vai acreditar na divindade que é a ciência. Eu, eu sou uma pessoa científica. Porque tudo que eu falo para vocês vem de mim. Não vem do que eu fiquei lendo, do que eu aprendi do outro. E cada um, a vida em cada um tem a própria ciência. Que é a consciência. Ciência, eu estou com a ciência, eu estou ciente de mim, eu estou consciente de mim, que é vida em mim. Como que você reflete sobre a vida, me fala? O que, que a vida simboliza para você? O que, que a vida quer mostrar e você não quer enxergar? Se hoje nós estamos passando por tudo isso e muitos dizem, ah, eu tenho até vergonha de falar que sou brasileiro, brasileira, eu não tenho. Assim como eu não teria vergonha de falar que eu era síria, libanesa, não. Ou japonesa ou coreana, não. Eu nasci ali. Eu tenho vergonha de como eu posso acreditar, caso eu acreditasse, nessa coisa tão ínfima e tão pequena. Bom, para quem quiser continuar me assistindo, é, pois eu nem sei onde eu mexi aí que acabei é, tirando a imagem da minha de mim, né? E foi pro, pro fundo da sala aqui. Pessoal. Estão aí no pedaço, se não, tudo bem. Eu paro por aí, a gente continua esse assunto, mas eu quero concluir, né? Eu não sei como emendar, emendar um assunto no outro. Ah, se alguém estiver me assistindo, dá um alôzinho para saber. É, porque eu não. É, é, é duro a gente não saber mexer, né? Vocês veem que vocês podem ver que eu não sou muito da tecnologia moderna, dessa tecnologia avançada, de tudo isso. Eu só vou concluir, então, o meu raciocínio e vou postar como uma continuação vídeo 2. Estamos né, vivendo um mundo hoje... de um falso poder, onde os nossos, os nossos antepassados ou aqueles que estavam dentro de um inconsciente coletivo, a igreja, as instituições em geral, botaram na cabeça de todo mundo que para você adquirir o poder você tinha que ter nome, fama e dinheiro. Então, eles dividiram as classes em classes sociais pelo poder econômico, pelo poder ah, de status. E, estou... Ah, e, obrigada, Sandra. E, e começaram a dividir a humanidade no, no planeta que já foi muito avançado, ele já foi, foi parte da consciência cósmica e depois ele decaiu de novo o planeta, porque o planeta foi uma resposta que foi dada através da população, daqueles que agregavam nele, né? Então, agora ele está começando a voltar a se, a se estruturar e as pessoas estão apodrecendo ele. Pelo poder que eu estava falando, né? o poder da destruição dos verdadeiros valores e, da, e de continuar a construção dos falsos valores. E eu pergunto para você, é feio ter dinheiro? Não, porque o dinheiro é uma troca. Ele vem como até como algo abençoado. Não, não é não. Nós precisamos, se eu não tivesse condições, eu estaria agora falando aqui com vocês. Eu estaria dentro da minha casa, confortável, uh, sabe, tudo arrumadinho. Eu estaria conversando com vocês? Não, não estaria. Se eu não tivesse esse o dinheiro para poder me manter nessa estrutura, né? O que, que eu faria? Eu, eu estaria morando aonde? De favor? De? Não sei o que? Jogada pela vida? Então, o dinheiro é importante, sim, porque o, o dinheiro faz a gente crescer na vida, evoluir, aprender muita coisa, poder conquistar, ter uma certa tranquilidade na cabeça, né? Porque, bom, isso eu já tenho, já conquistei, agora eu posso rever outros conceitos meus, né, Sandra? Obrigada. Eu acho que agora diminuiu muito porque aconteceu a virada aí que eu pus a mão em algum lugar e acabei virando o vídeo, né? Mas estamos retomando e semana que vem eu vou voltar a falar disso. Ou essa semana ainda faço mais uma live. Então, uh, o poder, gente, ele foi instituído como um poder financeiro. Uma minoria, uma minoria que tem uma força a força do poder e da conquista, porque se alia a uma meia dúzia que tem a liderança, uma falsa liderança, que é a tal da inteligência né? artificial neles, que eles são artificiais e vocês podem não acreditar, mas eles vêm aqui para comandar com essa inteligência. Eu não estou brincando. E eles dominam o resto da população e distribuem esse poder através do financeiro para uma meia dúzia de pessoas. Quando eu digo meia dúzia, é lógico que é muito mais que isso. Mas é maneira de falar. Para que essas pessoas mostrem, entre aspas, uma certa alegria, uma certa felicidade como se eles pudessem comprar e ter de tudo. Uh, moram em grandes, né? em, em grandes luxos, que é um luxo falso, é um luxo que não leva a nada, que não leva a nada. E fazem dessas pessoas, manipuladas pela vontade deles, o que eles quiserem e essas pessoas se colocam como se fossem fortes perto dos frágeis que estão dependendo deles financeiramente ou são ou se acham menos e acabam ovacionando e devocionando aplausos para estes para essas criaturas, achando que se eles estão milionários, o que eles têm é de melhor, porque são, né? Eles estão sempre em shoppings, nos shoppings mais luxuosos, porque não sei o que, não sei o que, achando que tudo isso é muito bonito, mas pessoas vazias, pessoas sem conteúdo e que fecham o olho. Fecham potencial a capacidade daqueles que querem enxergar e se sentem ameaçados pela perda. A, a escravatura não acabou. Essa, a maioria é escravo desses poderosos que são escravos do dinheiro. Então, eles endeusaram Deus. Eles endeusaram a é esse senhor chamado Deus. A Ivelise fez um comentário, né, Ive? Estão brincando de Deus com inteligência artificial. Vão pagar caro por brincar de Deus. Ou energia cósmica inteligente. É um negócio impressionante isso. E vocês vejam bem... O, o que eles... Sabe, eu, eu li um livro há muitos anos atrás, o um Admirável muito, Mundo Novo... Eu cheguei a comentar sobre esse livro num dos meus programas da rádio, acho que há é uns 10 anos atrás, e eu falei que ia chegar nisso. E olha onde nós estamos chegando. Hoje cheguei atrasada, já já deu um tchutchu aí, já voltei de novo, viu Claudete? Mas estamos aí. Então, o que que acontece? Vamos prestar mais atenção em nós. É bom? É. É importante? É. Mas é tudo tão passageiro, gente. É tudo tão rápido. Que o tempo que a pessoa perde. Para se valorizar querendo desvalorizar financeiramente o outro. Ou em qualquer tipo de poder. E, até ca e, e cair nessa corrupção toda que está aí. Ela deixa... De expandir a consciência dela, trazer o divino para ela e dizer, eu vivo aqui. Eu, eu sinto aqui como minha casa hoje, mas é uma casa emprestada. Não importa se ela é de grande luxo ou se é uma casa de pequeno porte, mas ela me aconchega, ela me abraça ela não destrói o planeta, né? Aí Feliz, eu gosto muito dos alfabetas Y. y. Eu também viu, Feliz. Então eu, eu ela não destrói o planeta. Ela não precisa disso. Ela não precisa tirar artefatos da Terra que fazem parte dos nossos minerais que hoje de tanto serem arrastar, a tanto serem é, o, é, explorados, né? Não é nem extraído, é explorado mesmo. Está perdendo a força, gente. Eles, se, como ser, eu fico pensando como que está o nosso solo, né? Depois de passar o cimo ocial, o magnésio, como que está isso, né? Deve estar tudo apodrecendo já. Deve, eu, eu tenho a impressão que está ficando oco. Olha o perigo que é. E, e, é um negócio assim impressionante. Você vai para aquela ala do pessoal milionário, bilionário, está é, tomado por. É, tanta, é tanto doente ali, tanto doente, que os cupins estão tomando conta. Olha aquela energia, o que é. Se atravessa aquele portal, famoso portal, né? Que é o portal do Morumbi. Eu não consigo entrar lá, gente. Eu não consigo, eu estou falando sério. Boa noite, Ana Vitória. Tudo bem, é um lugar gostoso e tal, mas a energia precisa tomar muito cuidado quem mora lá. Precisa se limpar muito, precisa, sabe? Não é, não é à toa que tem aqueles assaltos, aqueles rombos. Qual é a reflexão que essas pessoas têm? Elas pensam assim, o que elas refle, o que elas, o, que elas né? o, o tipo de refletir. Bom, gente, amanhã eu preciso lucrar nisso, lucrar naquilo. Como é que eu vou fazer? Porque aquele tá me roubando, aquele tá aquilo. Eu preciso roubar de lá. Eu preciso tirar aquele cara que tá competindo comigo. Eu preciso olha, pensar. E olha a reflexão de quem vive em si. Dentro de, de alimentar a sua essência consigo mesmo e com sabedoria para poder crescer e, e essa pessoa que tem consciência de que é tão, é tão pequeno o nosso tempo aqui que não dá nem tempo de curtir tudo que você tem. Você precisa se dar o tempo de curtir o que você é, né? Então, aquela coisa de, de, de viver a cada instante como se fosse único, mas se satisfazer, agradecer a tudo que você é, o que você tem, de uma maneira nobre. Agradecer de uma forma... Leve, tranquila, tranquilo, sem medo de estar perdendo nada. O que, que leva as pessoas a brigarem desse jeito por causa de uma política? Se eles ganhassem tão pouco, se eles recebessem só o salário deles, eles iam lá querer ser presidente da República, gente. Eles queriam fazer parte do, do Senado, que são, na verdade, só eles que mandam. É o Congresso Nacional que manda, cuidado com quem você vai pôr. Não é com o presidente, não, é, quem, é com quem está no Congresso. Desses que você deve fugir, ter cuidado, saber escolher. É. Porque são esses que mandam. Vocês estão vendo como está o negócio. Então, o que eles pensam que eles vão conquistar? Vão morar em Marte? Será que eles não perceberam? Que o tempo que eles estão perdendo em tirar do outro, em brigar entre eles, em corromper, em destruir. Eles estão deixando de ganhar o que é mais importante, a paz interior. Eles estão deixando de ganhar o crescimento, a evolução para saírem desse mundo mais abençoados e saberem, terem a consciência para onde eles estão indo. Têm, vocês têm noção de onde essas pessoas vão chegar? Você tem noção? Você sabe o, o tipo... Porque eles vão se aglomerar num certo planeta, né? A, a, lá o espírito deles, aquelas coisas ruins. Eles já estão sendo preparados para serem sugados para um outro lugar. Agora imagina esses caras, tudo junto. E um querendo matar o outro. no mesmo lugar. Não é Deus, não. Não é Deus. Porque Deus é em nós. É a nossa consciência. É eles brigando e desunindo com eles. Estão mais preocupados com o ter do que com o ser. Sim, o ser para eles não existe. Não existe, esquece o ser. Pessoal, vamos refletir. Vamos entrar na nossa realidade. Para um pouco. Analise seus pensamentos. É, sabe... Observe seus pensamentos, deixe eles fluírem normalmente, por três horas. Ou, deixe ele vir por três horas, depois para um pouco, vem de novo e vai anotando. Vê quantas pessoas já passaram por eles. O tempo que você está perdendo de construir algo melhor para você. Para para ver... Quanto você é repetitivo e está doente dentro da sua mente. O quanto você se corrói e o quanto você se... Sabe, você compactua com o mal do outro. Porque quando você está no mal do outro, você sai do seu bem. Você acredita nisso, Ana Vitória? Eu também. Por isso que eu estou aqui falando. Seja uma pessoa hoje... Que vai conquistar e que começa a conquistar... Uma, uma relação muito mais evolutiva com você. Ah, me é, vou deixar de tomar aquela cervejinha com piada, Ao contrário... Contar piada, tomar cerveja, de vez em quando falar um palavrão, putz, é tão bom. Você relaxa, mas sem ofender o outro. Por exemplo, o que ganha uma pessoa que desafora o outro? Nada. Aquele desaforo está dentro dele. O que ganha uma pessoa que quer tirar algo do outro? O que ganha uma pessoa que tem tanto ódio dentro de si, é o que eu falei no início? A ausência do amor. E quem tem ausência do amor não é, está. O ausente do amor não percebe a importância desses anos tão curtos. Que ele vai passar pelo planeta. Tudo, o tempo está vencendo a mente. O tempo está vencendo não mente, que é Deus, mas o, o, o nosso cérebro. E o nosso cérebro não está acompanhando mais o tempo. Ele está se perdendo porque ele pediu por isso. Gente, nós não temos mais que dois anos de oportunidade de mudar. Escreva o que eu estou te falando. O planeta Terra vai se salvar, sim, e vai ficar quem precisa ficar nele. Infelizmente, nós tivemos um museu, né, que eu quero até falar rapidamente a respeito disso, um museu de arte né, que pegou fogo. Mas qual é a história? Lógico que lá tinham coisas raríssimas, inclusive né? de, um, de, um, de, um, de um valor assim de quantos milhões de anos tem o nosso, o nosso pedaço, que é o Brasil, né? que é terra tão antiga, é, é do arqueozoico, é, nós não temos grandes riscos, o homem que está colocando os riscos aqui para nós, mas, ali foi um lugar que tinha matança de escravos. É. Não é... Sabe, a gente chora pelas artes que tinham lá, pela história que tinha lá. Mas analisem, gente, friamente, onde se, quantas dores tiveram ali. Quanto o poder da nobreza, das joias, do dinheiro Usaram aqueles casarões O que eles construíram ali E destruíram outros locais Destruíram é, Rochas nossas para pegarem riquezas Esmeraldas E colocarem ali Pensa bem nessa lei áurea na Princesa Isabel. Pensem bem, pensem. Amanhã é um dia de reflexão. Sete de setembro. Quem será que foi Pedro Álvares Cabral, né? <risos> Quem será José Bonifácio, os irmãos Bonifácio? Quem será que foram eles, né? Vamos um pouquinho mais fundo na história. Eu sinto muito pelo que aconteceu pelo é, pela, pela, pela né é, por aqueles crânios aquelas coisas é, por tudo que tinha ali que que trazia é, pela paleontologia que trazia muitas informações para nós sinto muito mas já começou por lá algum movimento mesmo sendo provocado <risos> Pra alguém roubar, lógico, né? Mas roubar porque ou querer acabar com o quê que tinha lá? Pessoal, daqui uma semana, nos dias 16, 17, ou dia 15 e 16, é o sábado e domingo da semana que vem. Estou sendo um calendário aqui. E nos dias também 22 e 23, sábado e domingo, eu vou dar o curso e a iniciação da energia fria, vibracional curadora com a radiestesia magnética imantada. <coughs> Olá, Regiane, tudo bem? Ana Vitória também tá aí. Para quem quiser se inscrever, me ligue, ligue pelo celular, então, pode ligar pelo fixo, deixar o recado, ou quando a pessoa atender, né, a minha auxiliar atender, ela explica direitinho. Mas se for assim, pelo celular, às vezes é melhor, porque tem o WhatsApp, né? Então, a gente pode se comunicar melhor. Desculpa. É o um 9675-5250. O código diário é 11... Eu estou em São Paulo 55 Brasil 9 9675 5250. Depois eu vou pôr por escrito, e o fixo é 12950 8343, 2950 8343. Eu não sei, mas se der amanhã, né? Que é um dia tão heróico e tão bravo. Quem sabe eu faça uma nova live? Vamos ver, se der tempo eu faço, tá bom? E a vocês que ficaram comigo, eu agradeço, eu digo gratidão e que eu possa sempre ser um instrumento primeiro para mim mesma e depois para poder colaborar com quem quiser estar comigo. Está no Rio de Janeiro, né, Ana Vitória? <risos> Abençoado por Deus, mas deformado pelos homens, né? Que pena. Um beijo para o povo carioca e para todos os estados, para todos os seres que vivem no céu e na terra. E eu vou pedir também, falar para a Ana Vitória, que eu tenho muito público lá no Rio. Se vocês souberem que precisarem, se quiserem que eu vá fazer um curso, atendimento, é só entrar em contato comigo, tá bom? A gente pode combinar. Regiane Silva, Claudete, agradecimentos a vocês também. Até a próxima quinta-feira e também nesse meio tempo, quem sabe, de repente, entrando aí no meio. Um beijo grande, sejamos sempre na paz luz e harmonia. Obrigada. Janete Lima também tá aí. Olá, Janete Lima. Tô indo. Depois nós continuamos, tá bom? Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia. Até a próxima. Isso. Eu só vou concluir então que o meu, racioc o meu raciocínio e vou postar como uma continuação o vídeo dois. A mãe, estamos né, vivendo um mundo hoje de um falso poder, onde os nossos ancestros, nossos antepassados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 Pra alguém roubar, lógico, né? Mas roubar porque o Ou querer acabar com o que que tinha lá? Pessoal, daqui uma semana, nos dias 16 e 17, ou dia 15 e 16, é o um sábado e domingo da semana que vem. Estou sem um calendário aqui.